Minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito se alegre de meu Salvador, pois com poder de feito, coisas Eu não tenho medo que este amigo venha me deixar Você pode encontrar este amigo Pode te ganhar no todo lugar E você foi Amigo encer Pode te guardar por todos os lugares que você foi amigo em separar. Meu amigo, pode te guardar por todo lugar e você foi, amigo inseparável, não há onde guardar. Quem é o nosso povo E o que nós estamos fazendo No mundo atual e Dizer que são 30 milhões De crentes espanhóis Em nosso país Mas eles não falam nada Mas eles não falam No meio dos crentes o cego enxergou, mas não importa pra nós o que vale é ser torcedor, porque é a hora fala que o mundo falou. No meio dos crentes o cego enxergou, mas não importa pra nós. E para receber, vem. Não desespere, espera em Deus E Ele veio, e Ele veio te socorrer Calma cansada, não desespere, espera em Deus A alma cansada, o seu amendo não resolverá A hora triste, ou o céu insiste, Deus te ouvirá Se teus momentos te trazem momentos que fazem chorar Agora Alguém sem demora Tentas Deu a extensão